Foi muito interessante né, que eu comecei a olhar assim, pô, lá na comunidade não tem nada, a comunidade é pequena tal. Aí, quando a gente começou a conversar, eu comecei a falar, pô, mas peraí, é, tem um mecânico, aqui eu lembrava de cabeça, tem um mecânico e tem a igreja só, mais nada. Aí, daqui a pouco, não, mas peraí, tem uma pessoa que vende doce para fora, não, tem uma pessoa que vende quentinha, não, também tem uma pessoa que faz maquiagem, também tem uma pessoa... Eu sei que aí eu o Ailton começamos a conversar. Quando a gente viu, a gente preencheu a folha inteira e ainda colocou mais algumas coisas atrás. Então, o, o quanto é importante realmente você mapear, né? Você, você colocar mesmo no papel tudo direitinho, porque a gente acaba se perdendo, né? Nossa, são tantas coisas que a gente tem dentro da favela que a gente não para para pensar que essas coisas são meios de trabalho para outras pessoas, né? e que a gente não tem um conjunto, é uma separação de cada coisinha no seu quadrado. E aí eu fiquei depois refletindo sobre isso, falei, cara, a gente, a gente mora na favela, conhece a favela entre aspas, né? a gente não sabe ao todo realmente o que se passa aqui, os pontos que a gente tem. E num sábado eu pude pensar quais pontos existiam aqui dentro, porque assim, parando lá para pensar, eu falei, cara, nem sabia que existia isso aqui. Quando você conhece o seu território, conhece o seu local, você passa a dar valor a questão da, do, até da geração de trabalho, emprego e renda, porque você deixa, você a gente compra muito fora, a gente busca muito recurso fora e a gente quase não busca recurso dentro, quando você não conhece a localidade. Uhum. Eu queria mostrar para vocês o plano de trabalho que a gente fez do Alfazendo quando a gente iniciou o Eco Rede. Mas toda vez que a gente inicia um projeto, a gente faz um mapa referencial direcionado ao tema que a gente vai trabalhar. A gente tem que a definição do mapa conceitual é um diagnóstico sociocultural, econômico e ambiental da realidade a ser trabalhada. Então, a gente está tentando entender é, como é aquele território, né, o que tem nele, qual é o, o, o tecido social que eu posso formar, né? qual é essa teia de relações que eu posso formar, onde estão localizados esses pontos da teia. No caso, a gente olha para pensar né, nas contribuições locais que aquele território tem e também para é, identificar quais são as fragilidades. Né? Então, quando a gente coloca, a gente pode olhar exatamente o que a gente está precisando, aonde tem, onde a gente pode conseguir esse esse apoio, esse recurso, mas a gente também pode olhar é, pela falta. Quando a gente identificar a, a na primeira aqui, que são as atividades, o que que a gente vai fazer, aí aqui a gente coloca o que fazer e quem, quem é essa pessoa responsável que vai ficar como coordenação e quem é que vai executar esse trabalho e onde ela vai buscar, o que, que ela vai buscar. Essa pessoa que vai ficar responsável por essa, essa parte de levantamento dos dados, ela vai fazer um outro plano, é, um outro cronogramazinho, o que, que a gente vai precisar sobre o catador, tipo de moradia, se acumula dentro, se acumula fora, tudo isso a gente vai fazendo um relatozinho, um relatóriozinho. E também a gente fotografou locais de resíduos acumulados na comunidade. Na educação ambiental, a gente teve as seguintes atividades. Identificar as escolas, as igrejas, ONGs, mapear os rios e os córregos, identificar as formas de descarte e coleta de resíduo. Identificar os pontos onde o esgoto corre a céu aberto, identificar os agentes de promoção socioambiental, identificar o posto da Colurbe, identificar a instituição ou órgão que atuam com a temática ambiental. Aqui nas escolas, de igrejas e ongs, a gente elaborou um cadastro de identificação. Como o foco da nossa atividade ocorrer principalmente nas escolas, a gente tem, né, o endereço, o nome, a direção, na coordenação, e a gente vai atualizando esse cadastro para sempre manter contato com, é, com as escolas. Então, a ideia é sempre do mapa referencial é você um pouco mais, mais aprofundar a questão do conhecimento e você ir adaptando essas informações de acordo com a necessidade que você tem de executar o trabalho. Porque, assim, é um projeto, para ele ficar conhecido, ele precisa dessa coisa da geração de trabalho, emprego e renda, de quem faz, como faz, porque você vai precisar contratar. Toda vez que você faz um projeto, você precisa de colocar lá dentro do seu projeto, comunicação. Você precisa colocar alimentação, você precisa colocar lá quem vai produzir esses esses materiais. E a ideia, antes de você comprar qualquer coisa fora, é você olhar se tem dentro e com quem você vai fazer parceria. E também você é, fortalecer a própria instituição, porque se você for olhar, muitas institui muitas pessoas no próprio local não conhece a instituição. Então, quando você sai para conhecer, para se apresentar, você também vai falar da sua instituição e o outro vai falar também da instituição deles. Se eu pudesse descrever qual foi a experiência que eu tive né? ao decorrer das aulas desse curso, eu daria uma palavra que é coletividade. Eu acho que quando a gente entra num curso de mobilização socioambiental, a gente não entende muito bem o, o motivo, a gente. Até, até mesmo a questão da dinâmica da palavra, a gente demora um pouco a entender e através do curso a gente percebe que tem muito a ver com a coletividade porque essa noção do que que é, é, é feito né, os movimentos sociais o que que é identidade, o que é ancestralidade é, o curso ele apresenta diversos eixos e um dos principais eixos que mais me chamaram a atenção e que me fizeram repensar a minha maneira até mesmo de me articular lá no meu território, de pensar a favela, é a palavra, né, coletividade me marcou bastante e faz a gente pensar que não existe projeto, não existe movimento social, não existe nenhum tipo de é, construção se não for através dessa coletividade. Se vocês fossem uma cidade... O que, que seria esse caminho que vocês estão que eu estou percorrendo? Caminho são as ruas. Ruas? É? Tá. Agora vocês podem soltar a mão e virem pra mim. E agora vem as mãos para as pessoas que vocês estão do seu lado. E agora, essa, esse caminho aqui é o quê? De becos e Vocês vão chamar de becos e vielas? Eu quero nomear essas passagens mais compridas e mais largas. Como é que vocês vão nomear isso? Levanta a mão aqui que é rua? Rua. Levanta a mão aqui que é avenida? Avenida. E Mentira, é só a avenida aí. e beco. Você vai ser o caçador. Tá bom? Não a caça. Vamos fazer um teste? Vai começar com a avenida. Não? Isso aqui vai fazer um teste. Avenida, avenida. Paulo, você é a caça. Porque aí a primeira coisa nessa brincadeira é a gente refletir se eu sei quem são os meus vizinhos. E a outra é, eu não conheço a dinâmica, eu vou ficar correndo ou eu vou conhecer o meu vizinho, vou trocar com ele. Se a gente tem os referenciais e é o B por tal, é perto da casa de tal pessoa, isso facilita a nossa movimentação no território, a gente não precisa correr tanto, desgastar tanto, cansar tanto. E a gente tem esse lugar de acolhimento. Quando foi a minha vez eu não fiquei correndo ali, ó. Três passinhos já troquei. E eu troquei por quê? Porque eu sei o nome de todo mundo. Eu troquei porque é, eu queria que mais pessoas participassem da brincadeira. A gente não ficou aqui tanto tempo. Mas às vezes a gente vê também outras dinâmicas que são sempre duas pessoas. Primeiro, saber como vocês nomeiam um lugar, o nome é muito importante. E né, entender como essas dinâmicas estão mudando, né? como é que a cidade amplamente, ou a comunidade, ela é dinâmica. O mapa referencial é o produto, é o produto do estudo da realidade. São comunidades totalmente diferentes. São problemas diferentes e que nada, até os nossos dedos, são diferentes. Nada é igual. A gente pode ter as mesmas lutas, mas elas vão ser é, mais difíceis ou menos difíceis, dependendo do tamanho do local e das problemáticas locais. Todas as vezes que a gente inicia um processo, é, independente de eu ter nascido ou não na Cidade de Deus, eu tenho uma coisa de visitação aos lugares. Eu falo para eles que quando eu ando na cidade de Deus, eu ando com um olhar de... de admiração. Eu olho a questão da mudança local. O que, que é mudança local para mim? É quando eu observo o rio, eu observo se tem criança... se tem criança brincando, o tipo de música que cada localidade tem diferente, cheiro, cheiro de comida, cheiro de, de, de, de... Porque cada local que você vai na favela tem grupos diferentes de moradores. Quando a gente é um intelectual, como dizer assim, orgânico, a gente tem que ter preocupação com isso, com não, não colocar todo mundo no mesmo pacote. A primeira regra, a gente quando faz isso da realidade é entender que a gente não vai julgar as relações sociais do lugar porque elas dão há anos aquela, aquela relação não é para você ir lá e questionar o lugar, é para você entrar com o olhar de parceria parceria sofre junto luta junto se eu não conheço o lugar onde eu, eu vivo eu vou sempre achar que eu não, não tenho nada naquele lugar. que aquele lugar é vazio, ele é vazio de história, ele é vazio de cultura, ele é vazio de luta. Mas se a favela foi construída pelos moradores, e eu cheguei lá com 15 anos, com 14, alguém já tinha feito aquela, aquela luta hum. para acontecer. Né? Então, não é vazio o espaço. O, o, é, o, o espaço, ele é construído todos os dias. Quando você não conhece a localidade que você nem a história, você vai fazendo lutas individuais. Se o Alphazenon está do lado, está no 15. Se eu não conheço as, as comunidades que tem lá no Pantanal, as instituições que tem lá no Pantanal, que tem lá no Roteiro, que tem lá no outro lugar, são distantes. Eu não vou fazer parceria com eles. Eu vou ficar isolada aqui no meu canto. Eu não vou conhecer a, a comunidade. A rede local ela precisa ser fortalecida antes da rede de fora. Só que, ultimamente, a gente está fazendo o um contrário. A gente fortalece as redes de fora e as redes, a rede de dentro fica enfraquecida. Por isso que tem que ter estudo da realidade. Porque depois do estudo da realidade, você pode usar isso para substituição. Mas você pode abrir isso para outras instituições e pensar um plano de desenvolvimento local, por exemplo. A parte do que você estudou. E aí você já faz para a área de cultura, para a área de educação, para a área de habitação, para a área de saneamento básico, como a gente fez na Sabe Deus. Missão do grupo. Ver e compreender a realidade, expressar a realidade e se expressar se Descobrir e assumir a responsabilidade de ser elemento de mudança na realidade. Quando todo o trabalho que você faz tem um objetivo. Então, antes de você começar a fazer, tem que sentar e pensar qual é o objetivo desse trabalho. Pode ser uma ação pequenininha, pode ser uma ação maior. E aí, ainda tem os objetivos que ele é direto e os objetivos indiretos. Específicos. Você vai acabar conseguindo ele depois nas atividades que você vai desenvolver. Tá? Então, esse é o objetivo do estudo da realidade. Coloca aqui. Vai lá, so, Domar. Partindo do pressuposto. Visão de homem como ser histórico que se realiza no tempo indivíduo capaz de criar e transformar a realidade em comunhão com os seus semelhantes. O pressuposto de uma pesquisa essa hipótese que eu levanto. É esse... E aí é interessante porque na favela esse pressuposto vem a partir de estigmas, vem a partir dessas falas e dessas construções anteriores, baseadas nesse racismo. Então, quando a gente trouxe a questão das falas, a questão da origem, era para que, quando a gente fosse fazer o estudo da realidade da favela, esses pressupostos fossem ampliados. Não fossem hipóteses levantadas a partir de um pré-julgamento que nem é meu, mas que é um discurso comprado por quem tem interesse que a gente não consiga, não faça, não exista. Então, olha, voltando lá na identidade uhum. social. Então, pressupostos é o que eu imagino sobre, e aí vou, vou tentar comprovar, a partir, né, a partir desse estudo da realidade, se aquilo é ou não é. Passos a serem, a serem desenvolvidos para o estudo. Motivar o estudo, motivando pessoas, fazendo-as perceber sua importância. Planejar o estudo coletivamente. Estabelecer com os participantes os procedimentos que deverão seguir. As instituições e espaços que deverão visitar. Os dados que deverão recolher as pessoas que terão que ser entrevistadas, observadas, etc. Formar as equipes e dividir as tarefas. Estabelecer prazos, momentos para intercâmbio de dados e integração dos resultados do trabalho de cada um. A gente está falando aí de trabalho, percebeu? Então, é, a análise do, do processo, ele passa por um plane, planejamento. A gente também não pode fazer nada de cabeçalho. É, a gente tem que aprender a ser profissional. Todos os serviços de outras ONGs, de outros serviços que são de, de como de, de universidade, que são oferecidos nas chovelas, eles têm planejamento. Eles têm registro, A gente tem que aprender a ser mais profissional. Então, não é, é, é de uma hora para outra é que vocês vão ah, não, vou fazer o cadastro hoje, vou fazer o coisa. Não é isso. É juntar material. Já é juntar material é ter tempo. Ah, eu preciso, quero fazer um catálogo. Então, como é que a gente faz o catálogo? Né? Procura o pessoal de comunicação, aí vai fazer um plano de trabalho, aí vai ver com quem a gente pesquisa. Mas isso é depois... Isso é um produto que pode acontecer depois do mapeamento. Bem... Estou descobrindo realmente como montar, como fazer a coisa acontecer, né? como, como é, desenvolver o projeto. Né? Porque de vez em quando o projeto fica muito na minha cabeça, né? ficava muito na minha cabeça e agora eu estou começando a ter ideias de como desenvolver isso para passar isso para outras mentes de um jeito mais técnico, né? Um jeito como que eu fazia. Então isso tá, tá realmente me ajudando, né? Não botei ainda muita coisa em prática ainda, né? Mas assim, é, já estou já mudando já muita, muitos pensamentos que eu tinha, já tô mudando, já estou vendo que ali não deu certo, certas coisas por fazer não deu certo e nem daria certo também e agora eu já estou já arquitetando já novos planos, novas é, táticas estratégicas né, de como botar esse projeto para frente. Esse powerpoint, ele é passo a passo para poder organizar uma pesquisa, uma pesquisa de, de campo, da questão da realidade local. A gente está trabalhando a metodologia do mapa referencial. Vai ter lugares como Trapicheiros, como o Salgueiro, que não estão dividindo no mapa oficial ruas, não sei o quê, vielas. Lembra disso que a gente estava falando? E os moradores acabam fazendo essas divisões para se localizar dentro da própria comunidade. Então, de alguma forma, os moradores de favela eles se organizam que eles se acham da, e criam uma nova linguagem local. E assim, a resistência que as pessoas têm de fazer a respo per perguntas, respostas, fazer tudo, porque você vai ter que abrir um pouco da sua intimidade, né e a gente já é tão invadido, então por isso é que a gente tem que ter muita é, é, motivar, mas motivar primeiro a gente a entender que vai ter resposta que não vai agradar a gente, a gente não vai poder ser mal-educado, vai ter que ouvir né? e respeitar a opinião do outro, isso é o mais importante numa pesquisa. Ah, Você vai escrever tudo aquilo que ele está falando? Não. Você vai só escrever o que é, for importante para o mapeamento. Então, motivar o grupo fazendo a, e perceber a importância daquela pesquisa, aquele trabalho que está desenvolvendo, para o desenvolvimento da própria localidade, planejar o estudo. Então, coletivamente, é, a gente fazendo aquele plano de trabalho que o Carlos é, mostrou lá para gente, estabelecer quem são esses participantes, o que, é que você quer pesquisar. Quando você vai fazer uma pesquisa muito grande, ou pequena, não importa, você vai definir primeiro quantos participantes, o que que você vai pesquisar, como você vai pesquisar, com quem você vai falar. né? Para fazer a pesquisa, o mapa da realidade, essa pesquisa, você vai organizar a equipe, vai sempre pensar que essa equipe tem que ter pelo menos conhecimento, e tem que ter pelo menos, está cursando ou terminando o ensino médio, né? para que a gente possa ter... É, é uma qualidade nessa nesse trabalho e depois esses essas pessoas que vocês estiverem trabalhando eles serem multiplicador da proposta e também do da tecnologia que você aplicou na própria pesquisa quando a gente vai fazer o mapa referencial a gente está indo fazer uma pesquisa em campo né a gente está indo é, andar pelo território e coletar esses dados do território. A gente já vai ter feito previamente, né, que são aquelas tabelas que a gente passou para vocês, um levantamento parcial. E a gente até trouxe né, a questão dos trapicheiros, que, que, querendo ou não, eles já conseguem reunir lá na... na na laje, nas reuniões, pelo menos uma pessoa de cada família, é, a gente entra trago que na Cidade de Deus não dá para a gente pedir um representante de cada casa né, para a gente poder fazer é, pesquisa. A população total da Cidade de Deus é muito grande, não dá para entrevistar um por um, a gente faz a pesquisa por censo. Então, por isso que é importante você fazer é, a questão de definir a, a população e a quantidade de pessoas que você quer fazer a pesquisa. Quando a gente define isso, a gente também tem que saber quantas pessoas a gente tem e quanto tempo a gente vai ter para fazer essa pesquisa. Definir o procedimento, que é a metodologia, que é a questão do como, é, a, a questão do, do questionário, do né, de como fazer a abordagem, o que, que a gente vai fazer nessa abordagem, como é que a gente todo esse processo que o pessoal da pesquisa lá do aplicativo está fazendo. Definir passo a passo quem coordena a equipe de trabalho e papel de cada um dos participantes no estudo, definir cuidado para a garantia do sucesso e ética do estudo, você está numa comunidade e se você fala com alguém sobre as respostas, sobre os questionários, sobre qualquer outra pessoa que não está no grupo de discussão, e aí a pesquisa ela perde a credibilidade. A gente é, planejar com a equipe a investigação do problema, que é você fazer uma listagem do que vocês querem pesquisar e o que, que é mais importante, se é a questão de geração de trabalho, emprego e renda, se é a questão de, da, da, da, da educação, se é a questão... É, de comunicação, lembra disso, do plano de trabalho? Então, é, organizar o cronograma de reuniões para poder ver como é que está o andamento da pesquisa, como ele está sendo desenvolvido, voltar atrás, analisar o, o relatório, ver quantos relatórios conseguiu fazer, como conseguiu fazer, como foi recebido no local, o que, que vocês descobriram, o que vocês não descobriram antes, porque é importante que, mesmo que seja só duas pessoas que estejam fazendo, nas reuniões, por exemplo, o Paulo e o Ailton, toda a etapa da, do trabalho deles de mapeamento, nas reuniões, eles devem falar sobre isso. Apresentar em que ponto está, como é que eles estão fazendo, aí mostrar o, o mapa, porque isso vai motivando as pessoas a estar mais é, entendendo o que é está que acontecendo para ser participativo. né? Então, quando eu estou numa rua em que eu vejo que tem um, um li, que tem um resíduo, que tem um esgoto aberto, que tem não sei o quê, eu registro. Rua tal está é, com o esgoto a céu aberto. Eu puxo lá meu caderninho, ponho o nome da rua, ponho, porque isso é importante para o relatório. Isso pode não estar no questionário, mas eu registro lá no cantinho. Então, tudo que eu puder observar, eu observo, eu escrevo, eu analiso. E a abordagem da pesquisa, da entrevista, tudo isso, tem que ser todo mundo fazer igual. Se você ficar, não sei quantas horas lá, e a abordagem demorar, não sei o quê, você naquele dia não vai conseguir ir nas outras. Então, determinar sempre um tempo, né? eu vou fazer essas perguntas nesse determinado tempo, ser bastante é, é, direto, né? depois eu volto um outro dia para fazer uma visita mais com é, um cafezinho essas coisas mais na abordagem já tem que ficar definida já o que que você vai querer com essa pesquisa sempre estudar olhar as questões de que que você está perguntando por que que você está perguntando não é uma pergunta pela pergunta não é uma pesquisa pela pesquisa e sim com o um embasamento com questionários abertos e fechados tem coisa que você tem ali, bem fechadinho, você precisa fazer... Uhum. Tem outras coisas que você analisa e anota para depois fazer desdobramento, resgato de memória, histórias oral, né você analisar e sempre anotar as coisas, é importante ouvir os mais velhos, ouvir é, o que está que lá na, na história do próprio localidade, porque isso é muito importante no mapa referencial. Se você vai a é, área de... Geração, trabalho, emprego e renda. Aí a gente faz o planejamento coletivo, mas depois você vai ter que direcionar quem é que vai ficar responsável geral, tanto pela pesquisa como um todo, mas também por cada área. Porque é importante dividir quem vai fazer o quê, quando vai fazer, como vai fazer, quem vai poder contribuir. Então, isso tudo, o roteiro, que vai, que vai é, para onde vai passar, é, vou começar por cima ou por baixo, vamos pesquisar tantas instituições, vamos em tantas localidades. Por quê? Porque a gente precisa também pensar num prazo. Não pode ser qualquer coisa e qualquer lugar. Organização necessária da, da saída de campo, divisão das tarefas entre os participantes. Então, tudo isso é o que a gente tem conversado desde a hora, é, desde o dia em que a gente começou a falar. Que vocês moram lá, vocês circulam lá vocês não são de fora, vocês são de dentro. Então, quando a gente é de dentro, embora a gente não olhe com o um olhar de pesquisa, mas a gente sabe onde está a localidade, sabe quem são as pessoas da localidade, com quem a gente vai. Por isso eu estou pedindo, desde que a gente iniciou, para vocês irem fazendo uma listagem, já de quem vocês gostariam de falar e com qual instituição vocês vão é, pesquisar, fazer uma pequena lista de dentro e de fora. Então, esse é um documento que é importante ter, porque isso a gente não precisa fazer uma, uma pesquisa grande, sempre, mas todo o projeto que você vai escrever, você tem que analisar se esse projeto que você está escrevendo de fato é necessário e, ela vai, e ele vai ou não é, resolver o problema, é, é, é, ou pelo menos iniciar uma discussão na comunidade, no local, entende? Eu não vou fazer um projeto de cultura só porque eu quero fazer um projeto de cultura. Eu vou fazer um projeto de cultura se a localidade tiver necessitando desse projeto de cultura. E quando eu faço a saída em campo, eu vou fazendo esse levantamento. A missão de vocês é um mapear a mão do outro. Vocês têm 10 minutos para mapear a mão da sua dupla. Então, a gente precisa nomear, a gente precisa saber a. O que, que a gente está falando? Então, se eu fosse mapear a minha mão... Deixa eu escolher a Escolher a direita. Mão direita da Lidiane. Achei muito interessante você falar da onde vem a Lidiane, mas é, no mapa às vezes não cabe isso. E o dia, o ano. Porque é dinâmico. Como mão vai crescer, eu posso quebrar o dedo. A primeira coisa é identificar sobre o que aquele mapa está falando. Dentro da metodologia de construção do mapa, quem aqui começou a desenhar uma, é, a mão do outro desde de, de estabelecer os contornos? Quem falou assim, me dá aqui a sua mão, bota aqui que eu desenho tudo. Todo mundo. Todo mundo? Não. Não, Não. Não. Não. Não calma. A gente tá ele tipo, falou assim, vamos colocar. Ele deu a ideia de a gente fazer ideia. Aí eu falei assim, não, tem que prestar atenção nos de detalhes, falange ou juntas, como é que estão? Tem quantas linhas? Aí a gente foi construindo juntos. Aí vamos fazer o outro lado, da palma da mão. Foi, foi evoluindo esses é assim, tempinhos. Naquele lado tem um Mas todo <risos> mundo fez igualzinho assim, eles? Não. Não. A gente, não. A gente, não. Fez não. Só, a gente aqui fez <risos> só não. de um lado só. Competindo. E você desenhou a sua própria mão, depois deu sua mão não, pra ele? Não, não. Ele que desenhou a minha e eu desenho a dele. É, eles estavam aqui, não como vocês deram pra escrever, mas aí já tava tendo aqui umas interpretações sobre a mão. É, mas antes de eu falar das interpretações da mão, tem coisas que todo mundo consegue ver. Paulinha, tá vendo daí? Você tá vendo daí se E tem coisas que eu consigo sentir. Vocês conseguiram colocar no papel o que vocês estão sentindo? Então, então esse <risos> tocado na <risos> <não>. <risos> ó, <risos> ó Eu vou trazer aqui assim, ó essas linhas aqui, que na Terezinha dá para ver bastante. É o que a gente consegue olhar no Google Maps. Lá de cima, o Google Maps consegue falar, ó, que tem uma linha assim que faz um M e tem essas outras aqui transversais. Isso é o que, lá de longe, a Tereza fica mais longe, a Tereza consegue que ver. É. Uhum. Mas, só aqui, ó, a Lidiane vai conseguir sentir. Ou seja, você tem que estar uhum. andando pra... E aí a gente faz outro movimento, que são as hipóteses. Porque aí eles já estavam falando, ah, a minha quase não aparece. Aí eles estavam assim, não, mas isso aqui é porque eu sou mão fechada. Aí eu falo assim, a mão fechada é de ter lavado roupa na mão. a sua geração é a geração de quem lavou na máquina, então <risos> não... Eu aceito, foi feito. Se a gente é bom parar... As nossas mãos, e olhar todas as linhas, cada uma aqui, nenhuma delas vai ser igual. A gente tem também uma coisa que é muito interessante, é que nenhum dos nossos dedos tem o mesmo da mão. Concorda? Então, vamos pensar que isso aqui fosse as comunidades. A representação da sua mão fosse as comunidades. São iguais? Então, então cada uma tem... Diferente. A gente pode ter é, problemas com políticas públicas, mas nunca é igual. Quando o desenvolvimento chega, que aí os caras não pensam em desenvolvimento humano, sim, é que, é, econômico, traz custo para o local. E esse custo, nem todo mundo consegue pagar esse custo. E às vezes as pessoas abandonam as casas, porque não conseguem pagar os custos que vêm junto com o desenvolvimento econômico. Porque desenvolvimento humano é quando você consegue olhar a questão das duas coisas. Eu amo a qualidade de vida, mas essas pessoas não conseguem pagar. Quando você faz uma coisa e que você está só olhando o seu projeto, a sua instituição, você vai fazer só para você. Você vai fazer naquele cantinho e só com seus objetivos e só com o que você quer. Quando você vai fazer uma coisa mais ampliada, não pode ser só você. Tem que ser a instituição fazendo. E mais também tem que ir ouvir. Buscar o outro para poder ouvir se isso é importante ou não para aquele local. Aqui, olha o pessoal já acabou um pouco que caminhando com o que a gente ia fazer ó porque aqui eles já começaram a decretar a questão é, dos pontos de ônibus que eles utilizam fora a questão da do transporte eles já olharam a questão de petróleo a questão de trem a questão da saúde e a questão da educação também e a questão de institucionais delegacia prefeitura as coisas todas, olha. Igreja, olha. É, isso é uma informação atório. que foi é acrescentada à base, a base é, do é, Google, é. né? É, do Google. É. Que Acho, é a mais é. próxima do trapicheiro. Isso. isso. Essa informação Isso, que é, isso. É. que é justamente o que a gente está falando aqui. que são, Já que aqui dentro não tem, uhum. a gente olhar a, a, a, em torno. Que escolas esse, essas crianças daqui é, frequentam? É tal e tal quando for fazer o questionário para a educação, é perguntar aqui, aonde os filhos da vida do pessoal aqui frequentam? Ah, tem uma mãe que pode levar esse questionário e a gente entender como funciona essa escola? Porque se eu estou pensando em fazer um trabalho de educação e oferecer para alguma escola, é para essa escola que eu preciso oferecer. Porque é lá que as crianças do trapicheiro na grande maioria, vai estar. E eu vou poder é, trocar a experiência das crianças do trapicheiro com as outras em torno, que não estão aqui. Entende? Para que a identidade ela não seja guia Sabe essa questão uhum. de você ficar só falando para você mesmo? É um pouco também falar para fora. Tecnicamente, pela, pela lei que rege é o a gente tem um currículo comum, mas a gente também tem uma parte desse currículo dedicado ao fortalecimento da identidade das comunidades, das comunidades em geral. Se essa comunidade é ribeirinha, se é uma comunidade indígena, se é uma comunidade de Andola, ou as pequenas comunidades, comunidades dentro da favela. Essas escolas, elas deveriam trabalhar essas individualidades. Então, se a gente está aqui numa escola na Tijuca, essa escola seria responsável por trazer a história da Tijuca no currículo, e entraria em conjunto com a lei de educação ambiental, que seria olhar para o meio ambiente da Tijuca, então falaria, por exemplo, do maciço da Tijuca, deveria explicar que é uma área de preservação é, de ambiental, porque aí deveria se trabalhar é, os povos que já habitaram esse maciço, Além das espécies e tudo mais, aí, como a gente está em um ambiente né, degradado, a gente deveria também, de alguma forma, estar tá trabalhando a questão de reflorestamento, de visitar essas nascentes e tal. A culpa não é da professora, a culpa não é da escola. Mas aí, quando a gente, tipo, enquanto o projeto da Correia, a gente vai pensar a formação continuada desses professores, por que, que a gente vai falar da Amazônia? Aquele negócio da. da... Educação socioambiental: de que quando a gente trabalha muito longe, quando a gente traz todas as coisas muito fora do nosso corpo, a gente não vai se identificar, não vai entender. Se vocês já fizeram esse mapeamento aqui, ó, já sabem onde tem os recursos, tá? a gente agora vai ter que pensar como é que a gente chega nesses lugares que vocês mapearam aqui, apresentar um questionáriozinho para saber o que, que tem. Quantas pessoas, o é, é, é, é, que, que serviços que tem, quem condena, o telefone dessas pessoas, é, com quem eu posso falar lá. Esses contatos, ele tem que vir para a associação. Quando você fizer uma reunião aqui da associação, será que pode convidar esse pessoal aqui? Será que pode convidar a Denise, a Paula? Pra falar um pouco do e um pouquinho da, da instituição dela. Então, lá na Deus, o que é a estratégia, tá? Uhum. Se eles não vêm, a gente convida. Se eles não podem, a gente vai. A gente não pode desistir. Porque quanto me, mais... Você lembra que o Kunkka falou assim, não, não, eu não conheço o Cabo Ele mora aqui. É. Lembra disso, que ele falou isso? Agora, eu era né, Aí, naturalmente, quando você falou, ele já procurou no Google. Ele já mapeou, já já mandou para mim, já falou para o amigo, já falou para o pessoal da faculdade. Entende? Porque o que você tem feito precisa ter tempo todo é se articular. Só que você está se articulando com o Ailton e enquanto Paulo. Agora, tem que ampliar. A gente não está falando aqui só do Salgueiro e do Tabicheiro. A ideia é que a gente, aqui é um fio condutor. Essas duas comunidades é um fio condutor para as outras. Então, quando a gente está falando de mapeamento, a gente está dizendo que qualquer viu? qualquer um que conheça um pouquinho a sua comunidade, se sentar e ouvir os mais velhos, consegue fazer esse mapa. Esse é um, é um, é um mapa de memória. Porque antes daquele mapa ali, mental. a gente sempre ser, é, é isso, é o mapa mental. Que é o mapa que a gente uhum. sempre se organizou na favela. Aqui uhum. tem coisas que nenhum mapa vai ter. Chegamos nessa rua aqui, que essa rua aqui não, não, não era construída, que era um, era um monte de casa. E aqui se chama Rua Nova. Tem o Cacique, que é o, bar, é o largo do Cacique. A gente desce pela Rua Nova, vou chegar lá onde você quer, Yara, logo. na Rua Nova, pam, pam, pam, pam, viramos, chegamos aqui na curva do Oeste, Cariel. A gente precisa deixar isso registrado Esse mapa, ele precisa, depois que a gente terminar, Ir para essa escola, ir para as, os grupos que estiverem lá, os Na moradores creche, mais antigos, as creches, aonde for. Porque é importante que você não tenha só as bases oficiais falando da instituição e nem da localidade. Porque isso é memória. É memória afetiva, é memória local, é, é território. E né? isso a gente não faz de uma hora para outra. Então, esse curso está sendo assim, de extrema importância para mim, porque me deu uma, uma visão maior de poder estar tá se envolvendo mais com a comunidade, até mesmo porque todos os outros tra os trabalhos de, de 2005 até a, a presente data, que é hoje, fazendo o curso né, com ambiental do, do socioambiental, é, é, eu era muito sobrecarregado em relação a esses trabalhos. Então, agora, com o uh, curso, eu estou conseguindo né, e consigo ter uma visão mais ampla de, de poder estar tá partilhando e envolvendo mais a comunidade para desenvolver esses trabalhos que anteriormente eu, eu fazia e que agora está num passo fundamental para poder caminhar mais é, é, compartilhado né, com a, a, as ideias e as, a, os questionamentos dos moradores da comunidade.